Neste vídeo, falaremos um pouco sobre a seleção utilizando o laço poligonal. A ferramenta laço poligonal é utilizada para fazer seleções manuais simples. Ela só deve ser utilizada quando a seleção for rápida e não necessitar de curvas. Neste vídeo, vamos utilizá-la para selecionar e recortar uma das notas de dinheiro desta imagem. Para começar, selecione o laço poligonal na caixa de ferramentas. Se precisar mudar a visualização para ter maior precisão da seleção, Aperte Caps Look. Clique uma vez no local onde pretende começar a seleção. Em seguida, vá até o próximo vértice que pretende selecionar e clique novamente. Continue assim até voltar ao ponto de partida. Clique sobre o ponto inicial para fechar a seleção. Com a seleção pronta, crie uma máscara para separá-la do fundo. Para isso, primeiro destrave a camada, clicando duas vezes sobre o cadeado no menu Camadas. Depois, clique no terceiro ícone da barra inferior, para criar a máscara. Assim, finalizamos esse vídeo usando a seleção Laço Poligonal.